Porque caravolas, futrulhas, malditos sem vergonha estão indo no mercado Estocar papel higiênico, vocês são burros Vocês paspalhões não pensam nos outros de estocar papel higiênico ser de poucos neurônios eu sei que você é um baita de um cuzão, mas agora não é o momento de você estocar esse tipo de coisa quando você tem um chuveiro idiota, limpa a droga do seu orifício com a água do chuveirinho, quando você é só você ir debaixo de chuveiro limpa a bunda, mano, não precisa tanta gente vai precisar disso, cara, você não precisa de tudo isso, mano, você tá